Agora eu vou começar no século XIV, usando o filósofo alemão, vou falar ele em português, mas assim, Guilherme de Orca, e para vocês circularem em de imagens desse filósofo, vocês podem se lembrar daquele filme do nome da Rosa, e a personagem que o chamou de iguais, é exatamente Guilherme de só que vocês têm uma imagem, entendeu? E o Guilherme de Oca é um lógico. E o lógico, é, ele tem uma postura dentro do saber, é, tão relevante quanto o físico ou o matemático, quanto as ciências. E a grande questão do Guilherme de Oca, e essa questão do desenvolvi eu passei para vocês, porque ela é ela que vai se encadear essa aula, Lá na frente, eu vou dizer, ele não desencadeia aula, fundando aula. O que o Walker vai fazer é uma, é uma questão que é, é, é fundamento do século XIV. Chama-se a, a querela dos universais. E, e o Acker vai entrar nessa, nessa disputa dos universais e ele vai fazer uma afirmação. A afirmação que ele faz é contra toda uma tradição. É uma tradição medieval que perdura até o século XIV, que é a afirmação de que existem dois tipos de seres. Essa expressão a expressão para quem não estuda filosofia, mesmo para quem não estuda de filosofia, é uma expressão difícil. Eu dizer o que o é Orker está dizendo que o Acker vai romper é uma tradição que afirma que existem dois tipos de seres. E essa tradição que afirma que existem dois tipos de seres, esses dois seres são os um, um indivíduo e outro um universal. Então, na tradição da filosofia, na tradição que atravessa até o século XIV, o santo, sobretudo, como modelado no Santo Tomás de Aquino, afirmando da existência de dois tipos de seres: um universal e um individual. Para vocês entenderem que é o individual, e aqui eu já estou citando fotografías aqui do século XX, é um dos exemplos do individual, é tudo aquilo que pode ser, é o que um pouco falha, mas resolve aqui. O é individual é tudo aquilo que pode ser apontado com o dedo. Tudo aquilo que você pode apontar com o dedo, não hora tudo de, agora de coisa, chama-se individual. Claro que aí ele utiliza as questões é, acústicas, as questões autoríferas que também sai do lugar para a gente não pode apontar com ele. Então, o individual melhor dizendo, é aquilo que você pode nomear, nomear, basicamente, duas maneiras, um adjetivo demonstrativo e mais um substantivo comum. Este homem, esta cadeira, aquele próprio, aquela mulher. Tudo que você nomear dessa maneira chama-se individual. Tá? Por exemplo, a reão é um estímulo. este momento. Este relógio, esta mesa, tudo isso é um indivíduo. E tudo aquilo que você não liga num substantivo comum mais um artigo definido, chama-se universal. O nome, a cadeira, a mesa, etc. Então, vamos meter. Vocês entendem que isso aqui é fundamento para que dê na aula. Isso aqui é tudo fundamento para a aula. Tá? Então, universal. No campo da linguística, no campo da linguagem, é dito pelo artigo definido e pelo substantivo comum. Tá? No campo da linguagem, o universal é de dessa maneira. E o individual é dito pelo adjetivo e é não um mais o substantivo comum é tá? o nome próprio. Vocês vejam que aqui nessa sala tem diversos indivíduos que têm nome próprio. E tem diversos indivíduos que não têm nome próprio. Tá? O seu relatório tem não, provavelmente não, chama-se dente de relógio. Né? Vocês entenderam então. Né? Tá? Agora, o que, que vai ocorrer? O que o Guilherme de Orga vai dizer? Vai aparecer um problema de linguística, de um linguagem, filosofia um de linguagem. Ele vai fazer uma afirmação, uma afirmação absolutamente coerente, ele vai dizer que quando você produz um adjetivo demonstrativo mais um substantivo comum, ou um no nome próprio, que são os nomes do indivíduo, você encontra na frente desse instituto, desse instituto comum, contexto nome próprio, você encontra um referente. Você encontra alguma coisa. Por exemplo, esta cadeira tem uma cadeira. É, este óculos tem um óculos. Então, os nomes que se referem aos indivíduos, eles possuem um referente. Os nomes que se referem ao universal, eles não têm diferente. Os universais não aparecem. O que implica em dizer que os universais são menos nomes. Vocês entenderam? O que é difícil? Essa, eu sei que é uma parte difícil daquilo que eu estou aqui. Aqui é uma distância que é, é uma coisa, né? Você diz assim, esta cadeira, existe alguma coisa nessa sala que eu possa apontar como sendo esta cadeira? Você existe ou não? Não! Não! não, não. É, é essa cadeira que você tá, tá? Ou esta mesmo? Agora, existe alguma coisa nessa sala que eu possa apontar como sendo a cadeira? A cadeira? O que quer dizer a cadeira? A cadeira quer dizer todas as cadeiras que já existiram, existem ou existirão. Então, eu não me abstrato, ela não tem um correspondente real. Não tem um correspondente real ela não tem, <risos> tem um referente. Então, o que Guilherme Joga vai dizer? Que é uma conclusão lógica, fácil de se entender, e aqui é o que eu tenho que terminar essa, essa, essa, esse, esse trecho. O que ele vai dizer é que os universais são apenas nomes. Por que apenas é nomes? Porque a cadeira é um nome, mas não tem um. Correspondente real não tem um referente. Enquanto que o nome para agente demonstrativo mais substantivo comum é um indicativo de alguma coisa. Por isso, há uma diferença entre um e outro. É que o nome, um nome, um nome de tipo indivíduo, ele tem um correspondente real, ele tem um referente. E o nome, o nome universal, ele não tem um referente. E nesse momento vão nascer duas ciências. Vão nascer duas ciências, uma de menos conhecida do mundo, e a outra, já inclusive faz parte de cursos universitários. Nasce uma ciência chamada Ontologia. Ontologia é a ciência de quê? É a ciência de tudo aquilo que existe. E tudo aquilo que existe passa a ser sinônimo se é de um dia. De quê? Individual. Tudo aquilo que existe passa a ser sinônimo se de é individual. Deus existe. Se Ele existir, Ele um. O indivíduo. Tá Tudo que existe indivíduo. Nasce uma ciência chamada ontologia. Mas vai nascer uma ciência mais importante na mesma época. Ciência chamada semiótica. Que é a ciência dos cílios. Ou seja, as coisas que só têm nome, um mas não têm realidade em si. Tá? Não tem determinismo. Então, a Locke é fundador de, de, de uma ciência, porque a ontologia já existia, ele é fundador da semiótica. Ele faz nascer a semiótica. E ao fazer nascer a semiótica, o que que o o cada acabou de provar. que o universal não existe, ele é apenas um não possível. E o que existe são os indivíduos, são reais e são referentes. E eu estou lendo bem rápido para vocês entenderem. Em seguida, o órgão vai dizer que o indivíduo é sinônimo de singularidade. Então, no século XIV, quando você quer se referir a um indivíduo, você diz a palavra indivíduo, diz a palavra singular, e você está dizendo a mesma coisa. Porque indivíduo é sinônimo de singular. Viu? Então, quando eu digo assim, é, Leonardo Cavite é um indivíduo? É um indivíduo. É. O homem é uma singularidade. Certo? É. Ou digo assim, é, esta cadeira é um indivíduo? O homem é uma? Simularidade. E, do outro lado, você tem a universais. E essa simonimia, indivíduo e simonalidade, ela vai perdurar até o século XX. Ela perturba até o século XX. Quando chega no século XX, mais ou menos na década de 40, vai aparecer um pensador de tendência científica, chamado um homem de pouca importância nesse instante, que é pouco início do grande público, que já se tiver assim não, ele vai fazer uma, uma, aparentemente uma decisão da menor importância. Ele vai dizer que singular e indivíduo não são sinais. Ele vai dizer, singular e indivíduo não são sinados. E não vai ser hoje dizendo. Parece que também um isso não tem a menor importância, não, a cidadão, indivíduo Não tem a menor importância. Mas não. O que ele está dizendo que singular e indivíduo não são sinários, ele está dizendo que o é, que se dizia. Antes do Guilherme de Orca, é que a realidade era constituída de dois elementos, o universal e o individual. Ele vai... O Orca diz que não, que só existe o individual, não né? Agora, esse, o Simãozão vai dizer que o que existe são duas coisas, o individual e o singular. Então, o, quinto, o que o Silêncio invandou traz para o campo do pensamento, é o nascimento de um novo tipo de realidade, que as realidades chamam Simularidade é a nova realidade que tem para a Simularidade é um momento difícil. nesse momento que vocês estão ali, eu preciso sempre que vocês caracterizem para mim a recepção que vocês estão tendo. Tá? Por que o nome da rosa? O nome da rosa é o amigo que o Humberto é para grande dinheiro. Mas grande dinheiro. Agora, por que o nome da rosa? Está certo. Não. A rosa é um indivíduo. Quem é a rosa? Qual é o nome da rosa? Não é da rosa rosa Não era rosa? Não da rosa é rosa Mas não era é rosa, não era rosa É que ele não tinha um filme? Não, não tinha nenhum, mas eu sei Mas tem a impressão não, não é que eles são rosa não Eles são rosa Só que vocês tenham uma referência visual ah E eu não sabia que ele era de lá um Era representante do Sean Conner Certo, agora o que? O nome da rosa é tipo. o mesmo que o Humberto Bairro fez ali então, ele até estava trabalhando com os inquíritos. Eu nunca diria a rosa no dia, e o nome da rosa nunca diria a rosa. Por exemplo, há um pensador do seu amigo chamado Jorge Luiz Borges, que foi na péspera dele morrer, ele com um amigo que não tinha, chamado... o autor da marca fantástica. O meu Casares, que disse amanhã, eu lembro que a eternidade provavelmente eu não encontrar com a rosa. Não se mais é trabalha. Tá? Então o que Gilberto Mandão vai fazer? Ele vai quebrar a sinonínea entre individual e singular. No momento em que ele quebra a sinonínea de um individual e singular, ele está afirmando que a realidade é composta de dois elementos, o individual e o singular. E aqui começa lá. Entendeu? Com essa afirmação que ele fez, que a realidade é composta de dois elementos, individual e simular. Eu não vou entrar direto na filosofia, para não quebrar muito vocês, mas vou citar, por exemplo, um pintor famoso da nossa época. Um pintor recentemente morto, chamado Francis Bacon. E esse pintor, chamado Francis Bacon, ele tem uma originalidade na hora... Não sei se vocês conhecem o Francis Bacon, se todos conhecem o Francis Bacon. O Francis Bacon tem uma originalidade. Ele não é um pintor como um pintor clássico. O objetivo do pintor clássico é representar a forma dos indivíduos existentes na tela. Então, o pintor clássico pode ser visto aqui. É um pintor que pinta universais. Quinta ah. o quê? Indivíduos? Representa indivíduos na tela. Então, a pintura clássica, a pintura renascentista, e mesmo a pintura barroca roupa, vai ser colocada assim nessa classificação que eu estou fazendo. Agora, quando vocês encontram o Francis Day, a grande surpresa do Francis Day é que ele quer ser um pintor das singularidades. Ele quer ser um pintor de singularidades, e nós os compintores de singularidades. Porque o que ele pretende pintar não é a forma dos indivíduos, mas são as forças. Aquilo que está por trás das formas. É difícil o que eu disse, é difícil o que eu disse, mas já começa -se a ser a vida para vocês, para uma hora da primeira manhã. Eu vou fazer projeções para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Mas, então, a singularidade, a singularidade, é no caso, do, no caso do Francis Bacon, chama-se forças. São as forças que produzem, é, as índices de vírus, as coisas existentes. E ele, e ele pensa em encontrar essas forças na obra dele. E isso que o Francis Bacon está fazendo, ele está reproduzindo dois depois do princípio, certo? Um que uma ser chamado Cézanne, e um suíço chamado Perclê, que tinha os dois na mesma afirmação. Os dois passaram na mesma afirmação. Este zinho, Perclê e Cezanne, sempre um foi aprimorado. Este sim, que o objetivo deles não era representar na tela o invisível, mas era colocar na tela o invisível. Ou seja, aquilo que não pode ser percebido pelo olhar comum, que seria uma singularidade e seria o um objetivo da arte moderna. A arte moderna é uma arte voltada para o que eu estou chamando de singularidade. Bom, eu acho que ficou bem. Na minha estante de singularidade apareceu como alguma coisa que eu estou identificado para vocês. Ou seja alguma coisa que não é apreensiva, atenção, vou dizer que o negócio vocês podem perguntar, é algo que não é apreensivo pela sensibilidade. Vocês sabem o que é sensibilidade? A sensibilidade é tudo aquilo que nós aprendemos pelos cinco sentidos. Então, essas forças, ou a singularidade, não pode ser apreendida pelos cinco sentidos. Ela não pode ser apreendida pela sensibilidade. A sensibilidade não apreende o fim. A sensibilidade não tem o poder de aprender essa sensibilidade. A sensibilidade só apreende a individualidade. Certo? Ela Só apreende isso. E, de outro lado, nós temos outro outro processo de conhecimento. Outro processo de conhecimento são os intelectos. E o intelecto só apreende, agora vem a surpresa, o universal. O intelecto só apreende o universal e a sensibilidade só apreende o individual. Então nós ficaremos presos a sensibilidade e ao intelecto, em um desprezo individual e ao universal. Tá? Então, para o surgimento da singularidade, que é, que é a aparente descoberta desse autor chamado Gilberto S. Vai aparecer um nome para a singularidade, que é possível que seja um nome que você já tenha vivido em um esse nome chama-se transcendental. Transcendental. Então, transcendental é exatamente o campo das similaridade. Então, o que nós vivemos, nós temos basicamente duas realidades. As realidades psíquicas, que são coisas que só aparecem dentro do nosso psiquismo, e as realidades físicas, são coisas que aparecem dentro da realidade. São essas duas coisas que nós vivemos durante a nossa vida inteira. Nós passamos a vida inteira coisas observamos no mundo, e depois que são originárias do nosso próprio psiquismo. O que esses filósofos estão trazendo de novo, é essa ideia é transcendental de seria um terceiro componente. Um terceiro componente. Foi bem aí para todo mundo, onde foi difícil demais. Como é que foi? Não sei nunca ninguém vai falar todo mundo, sabe tudo o mundo. Mas eu tenho que resolver isso para eu poder passar isso daqui. Como é que vocês, como é que vocês estão achando essa exposição? Essa exposição é uma situação muito difícil. Então, eu estou liberando para vocês, eu liberando para vocês um terceiro elemento. Esse terceiro elemento chama o mental. E esse terceiro elemento ele vai aparecer em todos os campos. Ele vai aparecer na música, ele vai aparecer na pintura, ele vai aparecer no cinema, ele vai aparecer na filosofia, ele vai aparecer na ciência. E agora parecia uma coisa que, por exemplo, tem outra época que se trabalha com ele, porque é uma pessoa. Então, são, são, coisas, são coisas que nós temos que começar a mergulhar no mundo novo. E ao mergulhar nesse mundo novo, nós temos que fazer o que nós fizemos antes, ontem. Então, nós temos que quebrar na modelo clássico do nosso cotidiano. Porque o nosso cotidiano só com duas coisas, o mundo físico e o mundo psicológico. Nós vivemos a nossa vida. Ela entorna esses dois lados, físico psicológico. Por isso que as pessoas são muito hebraicas, as pessoas são muito egoicas, muito bem na sua psicologia, elas passam do seu ego no centro das suas vidas. E esse ego se realiza no meio em que se efetua. Por exemplo, a efetua no Rio de Janeiro, o ego se efetua no Rio de Janeiro. Vocês devem um, um, um escultor do século XX, chamado Brancuzzi, não sei se vocês conhecem o Brancuzzi, o Brancuzzi tem uma afirmação é que é uma coisa é muito que eu estou dizendo. Mas a afirmação que ele faz é, mostra o quanto isso é importante para ele. Ele sempre disse que se você quiser ser artista, você só pode ser artista se você quebrar o seu ego, se você quebrar o seu eu pessoal. O seu eu pessoal é um obstáculo para a arte. Olha, se o ego pessoal é um obstáculo para a arte, mas é o ego pessoal, é tudo indígena. Nós fazemos o nosso campo de utilidade, o nosso campo de utilidade. O que significa que existe uma coisa que não saiba dizer isso, justamente, o terceiro elemento, que é esse, é esse é o transcendental. Então, esse transcendental é a matéria prima dessa aula. Nós temos, nós temos um mundo, nós temos um mundo que nós vivemos, esse mundo moderno, esse mundo final do século XX, nós temos um terceiro tema, chama-se o transcendental, que na aula passada, na aula de ontem, eu chamei de espírito. De um então, isso é a singularidade. A singularidade, certo? É? A aula começa aqui. Então, como ela disse, como eu estou dizendo para vocês, não impede é nada em pé de que vocês têm e nada impede. Não é comum das minhas aulas eu fazer isso, é distribuir abrir para perguntas. Mas como eu sei, como eu sei que há um tema de uma alma de dificuldade, depois eu penetro nele e vou lá para frente, aquilo tem uma retorno. É difícil a aprender outra vez. Nós entramos no transcendental. Nós entramos em alguma coisa que não pertence a mundo um físico, nem a mundo um psicológico. Eu vou agora tentar explicar de outra maneira. Tentar mostrar para vocês isso de outra maneira. E que essa outra maneira ainda vai ser uma maneira medieval. Talvez que seja a melhor maneira, você compreender o que eu estou dizendo. É, e a partir do momento que vocês tiverem uma... Uma iluminação melhor sobre esse tema, eu vou tentar penetrar nele. Vou tentar penetrar nele, e ao penetrar nele, eu entro na obra de, de beleza. Isso é a obra de beleza. É exatamente a obra de beleza. A grande dificuldade de se entender a obra de beleza está é exatamente ali. Porque ele não trabalha ali no físico e no psicológico, ele trabalha com esse pensamento. Tá? E aí que a gente sente a dificuldade, a gente vai ler um texto dele e a gente sente a dificuldade de entender o que ele está se passando. Por exemplo, antes de entrar, o Beleza trabalha com um escritor muito conhecido, é muito conhecido do público em geral, chamado chama Lewis Carroll. Um, a Alice e não é? Todas as Alice que ele escreveu. Mas o Lewis Carroll, ele era um lógico, um lógico de óxido, um lógico assim Então ele, ele tinha dois planos de vida, um enquanto lógico, e enquanto lógico, ele trabalhava muito mental, mental. E o outro encontra aquele que é a de Alice. Eu não sei se vocês conhecem a criador é de Alice, o Carlinho um Mosca, fez uma música que se Contrascenso. E essa música, "Contracenso" do Paulinho, é a mostra do que é, o é ele, ele faz uma inversão dos processos para natureza. Ele então, faz uma inversão dos processos. Ele sai do campo lógico sai do campo físico. Ele atende o telefone antes do o telefone tocar. Não sei se vocês já ouviram a música do Paulinho, é exatamente isso. Então. É o Lins é um dos primeiros exemplos que a gente encontra no século XX de um pensador que abandonou a lógica e a física. Conseguiu entender isso? Ele abandonou a lógica e a física e vai apresentando o pensamento mental. Por isso, quando a gente vê o Lins a, a gente tem a impressão que era um livro de criança. A gente não está lendo um livro de criança. A gente está lendo um livro de altíssima certificação altíssima certificação. Que é um livro que foge do campo lógico e foge do campo físico. Certo? E, esse, e essa obra é uma obra que vai nos dar o primeiro indício do que eu estou falando. Quer dizer, nós estamos entrando num universo em que esse universo não é governado, Mas O que, que vai acontecer aqui? A partir do que eu disse, a partir do que eu disse, é, é, me servindo de componente da obra passada, Beleza diz, diz que existem dois mundos, dois mundos e o outro, o físico e o lógico. Nós temos dois mundos, o físico e o lógico e o pensamento. mental. O físico e o lógico é o mínimo que todos nós estamos mergulhados, mergulhados de duas maneiras, mergulhados de duas maneiras. Nós estamos mergulhados no tipo, sentido assim, das classes diárias e atividades, nós vivemos no meio de físico, vivemos no de meio de lógico e atividade, e de outra maneira, no um meio científico. Nós vivemos em uma física lógica, uma física de uma lógica. Originário desses dois músicos da Revolução de Deus. Mas vem o terceiro mundo, que é o mundo transcendental. E esse mundo transcendental, aqui que vai ser a primeira é assim, violência teórica, uma violência teórica incrível: é que esse mundo transcendental ele não tem, ele não é regido nem por regras físicas, nem por regras lógicas. Ele não tem regras físicas nem regras lógicas. Ele desfaz regras físicas e regras lógicas. Eu não sei especificamente o que vocês aí falam. Mas ele tem, ver, mas... Não, não. Ele vai ser governado por então uma coisa chamado Acontecimento. E estamos tentando entender isso, porque o primeiro que ele pensa do Acontecimento vai ser no século XVII. É um barroco né, chamado Leibniz, que é o primeiro que vai tentar pensar isso. Então, ainda vou, vou articular os nomes, mas eu vou fazer uma citação e então, talvez ajunte um pouco para vocês. É um ator é de cinema. Estava um dos primeiros pensadores de cinema russo, se eu não me engano, chama-se Dertório, não sei se vocês conhecem o Dertório, o Dertório, o Homem da Canha, vocês podem dar isso no júri, aí, na né? o que o Dertório descobre no cinema e a descoberta que ele faz, é que ele pode, através do corte e através da montagem unir, uma voz que foi dita em 1930 na Rússia e um grito que foi dado em 1980 nos Estados Unidos. Ou seja, ele sai das leis lógicas e leis físicas. Vocês entenderam? é isso que ele faz no livro. São essas, essas conjugações, que elas não são, são conjugações nem lógicas, nem físicas. E essa experiência quase que levaram a ficar de loucura. Porque ele começou a conhecer, pela passagem do cinema, ele começou a conhecer o presidente da então, o crescente da exatamente isso. Ele não é governado pelos princípios físicos, nem pelos princípios lógicos. Nós nos assustamos com isso. Nós nos assustamos porque é, nós vivemos o no nosso mundo, nós vivemos o no nosso mundo é, lançado no cotidiano, e nós procuramos extrair do cotidiano os princípios lógicos e físicos. Ao contrário do que se pensa. Nós não lançamos os princípios lógicos, não é cotidiano, nós extraímos do cotidiano. Diz, diz vocês, a nossa vida ela é toda regulada – aquele santo também dizer porque isso pode surpreender – a nossa vida é toda regulada pela utilidade. Toda regulada pela utilidade. Toda. Nós vivemos em torno da utilidade, nada demais disso. Se nós não tivéssemos um regulado pela utilidade, nós daríamos declarar que nós não podemos viver. Né? Mas nós regulamos a nossa vida pela utilidade, e isso daí, Quatro alibinados da nossa vida com a utilidade, vai gerar um, um, um bom trabalho de um filósofo, no século XXI, Lambert, dizendo que a inteligência humana ela é um órgão preparado exclusivamente para dar conta da utilidade. É um órgão humano preparado para dar conta da utilidade. Então, nós teríamos, dentro de nós, toda uma estrutura montada para nos vincular ao campo da utilidade. e. É resolver as nossas questões utilitárias, e essas questões, elas diziam a ciência e a arte. Ciência e a arte. Mas, com o nascimento do transcendental, ou com o nascimento do transcendental, com o surgimento do transcendental, vai aparecer uma nova maneira de pensar a inteligência. E essa nova maneira de pensar a inteligência, inclusive, muda o nome da inteligência. A inteligência, tem que se chamar inteligência, para se chamar pensamento. Ou seja, isso não é essa maneira de pensar que essa de inteligência não são absolutamente isso da são duas coisas diferentes. E isso daqui vai pegar novamente, vai pegar novamente, vai pegar novamente, uma grande, grande diferente, vai pegar a humanidade com a sua crença de que ela sabe tudo, de que ela está vendo tudo resolvido, aí ela tem a humanidade, tem essa crença que tem tudo resolvido, até que cai sobre ela, que ela os dramas da existência, ela vem com o que ela resolvido. Então, quando, quando isso aparece, a crítica sobre a inteligência é uma crítica violenta. No sentido de que a inteligência é um órgão que nós solicitamos. Sempre que aparece um problema para nós, um problema da nossa sensibilidade, um problema das nossas questões utilidade, do nosso destino de trabalho, nós solicitamos a inteligência para resolver os nossos problemas. Por exemplo, sempre que aparece um problema da nossa sensibilidade, é a inteligência o instrumento que nós usamos para resolver os nossos problemas. Então a inteligência é um órgão que é solicitado para resolver os problemas que aparecem para a vida do homem. E a inteligência sempre obtendo sucesso com as suas soluções. Já o pensamento não é a mesma coisa. O pensamento seria um órgão que jamais nós poderíamos solicitar, no sentido de que ele só trabalha com forçado. Ou seja, está sendo dito aqui, isso aqui não é nem de beleza, isso é do Heidegger, está sendo dito aqui que um o pensamento. Ele jamais aparece se ele não for forçado a trabalhar. A tendência do pensamento é impotência. Ele não aparece, ele precisa ser forçado forçado por alguma coisa. Por exemplo, um, um escritor do século XX, XIX e XX, ele afirma que o pensamento só aparece quando sobre ele cai o círculo da arte. Isso é de uma beleza incrível, porque ele está dizendo que o pensamento só pode pensar quando a arte aparece, e é para isso é um paradoxo, porque só o pensamento é capaz de produzir a arte, mas, ao mesmo tempo, só a arte é capaz de produzir o pensamento. Então, isso faz uma alteração muito grande na nossa compreensão do que é a pensamento e a inteligência. E o Cruz, já é muito bem o outro caso citando o Cruz, ele vai dizer que, da mesma maneira, existe um órgão de visão, existe um órgão de audição, existe um órgão capaz de produzir a arte, a filosofia e a ciência. Esse órgão é chama-se pensamento. Ou seja, a inteligência não é um órgão de criação. A inteligência é um órgão de representação. Enquanto o pensamento é um instrumento para produzir a arte, a filosofia e a ciência, mas o pensamento. Só é capaz de fazer isso se ele for fixar por alguma coisa. É muito bonito isso. É muito bonito isso porque, já quando a filosofia nasceu, quando a filosofia nasceu no século de si de Cristo, o Platão dizia uma coisa muito semelhante. O Platão dizia que os homens, por sua tendência natural, os homens não pensam. Os homens ficam aquietados na sua vida, tranquilos na sua vida, e quando tudo estiver correndo bem, eles vão se incorporando na vida deles, cumprindo a vida na utilidade deles, sem a menor preocupação com nada. Mas, se por acaso, dizia o Platão, aparecer uma contradição diante deles, imediatamente essa contradição nos passará a pensar. Então o Platão diz a diferença que puso, o que, Christ, que Christ diz é, que nós só pensamos se apareceram um águas. Ar e o Platão dizia, nós só pensamos se aparecer com a tradição. Se isso não aparecer uma tradição, jamais viria o Platão, os homens pensaram. E essa é uma é muito fácil de ver. Não, já foi virada. Então, é muito fácil de ver. Você pega, por exemplo, esses três dois que estão aqui, você olha esse dedo de dele, foi esse dedo do de meio é maior que esse dedo, esse meio é maior do que esse, e é menor que esse. Então esse dedo é simultaneamente maior e menor mesmo da contradição. Então quando você encontra a contradição, você começa a pensar. Há uma alteração. Há uma alteração que é no século XX, que é conforme o fluxo vai fazer, que o fluxo diz, não, não é a contradição que nos passa a pensar. O que nos passa a pensar, basicamente, é a arte. Ou seja, quando nós nos encontramos com é uma aula de arte, nós somos passados a pensar. Então, é, essa, é esse o esquema que eu estou levando conduzindo vocês para que nós saibamos agora é que nós temos dois elementos novos a partir do que eu nessa mínima obra. Esses dois elementos novos são o transcendental e o pensamento. O transcendental não é a mesma coisa que o físico, não é a mesma coisa que o lógico, porque o pensamento não é a mesma coisa que a inteligência. Então, esse pensamento, esse pensamento, de uma maneira mais clara, mais lúcida, por se dizer, o um pensamento, ele, ele só lida, ele só lida, ele só aparece para pensar como uma força violenta que atravessa a natureza para forçá lo a pensar. Essa força violenta chama-se o um caos. Em vez de ser a composição, é o um caos. O caos quando aparece, o caos quando aparece, quando o caos aparece, o caos aparece para todos nós. Nós, durante o nosso cotidiano, devemos ter uns 35 dentro no caos. E o que nós fazemos quando nós nos enquadramos no caos? Isso chama-se fissura. O que nós fazemos é nos defender do caos. Nós retiramos o caos da nossa frente. Através de diversos processos, dormimos, ganhamos um nexo tanto, ganhamos um torne, pegamos cerveja, pegamos uma droga. Fugimos do caos. Tentamos escapar do caos. Enquanto o artista ao contrário, ele faz um o contrário do caos. Então, é exatamente isso a diferença entre o um homem comum e o um artista. Mas, o que eu estou dizendo é que, queramos nós ou não, o caos vai permanentemente atravessar a nossa estudos. não há como nós impedirmos essa consciência. E, e agora tem uma das afirmações é, mais poderosas de, de toda essa aula que eu estou para vocês, é, eu não estou dizendo isso em termos de psicologia, eu estou dizendo isso em termos de A vida, ela não pode existir sem causa. Ela não pode existir sem causa. Nós vamos conhecer isso mais ou menos na quinta aula, eu vou apresentar para vocês uma artística linear vocês vão verificar que a vida não pode existir sem causa. Inclusive, para clarear mais para vocês, hoje nos Estados Unidos, em um Paulo, em um Paulo, em Estando fora dos Estados Unidos, é, os pensamentos sobre a geriatria, que são os envelhecimentos dos órgãos, mostram que os órgãos envelhecem, porque eles começam a abandonar os seus movimentos em direção ao Quando eles começam a abandonar seus movimentos em direção ao que se chama de flutuações, os órgãos começam a ter envelhecimento. Envelhecimento e Então, o que é que a tentativa que se faz hoje é a introdução do caos do mundo ao invés de a retirada do causa. É exatamente o contrário do que se pensava antigamente. Então, o que eu estou explicando para vocês é que a vida ela tem uma afinidade absoluta com o caos. Entendeu, Bem? O caos sai da pessoa reagir. Não é só a pessoa reagir ao caos, é exatamente é a matéria. Muito prima. É a matéria-prima onde a vida se dá. o causa não pode se dar. Isso, isso aconteceu é, é mais ou menos na década de 40 nasceu uma, uma nova física termodinâmica é chamada física não linear onde começou a se compreender os processos digitais. Eles não se dão dentro da linearidade clássica. Eles precisam de todo um processo diferencial para poder existir. Então, é, é, é, dois conceitos são um básicos nessa, nessa primeira apresentação de vocês. Eu sei que é uma apresentação difícil. São é, o conceito de pensamento e o conceito de pensamento. É, são esses os dois conceitos básicos. Então, transcendental não é sinônimo de físico nem de psicológico. Ele vai sinônismo em uma coisa mediosa. Ele vai ser chamado por esse, esse pensador chamado sinentão, ele vai ser chamado de pré-individual e pessoal. Ou seja, o transcendental é anterior, anterior ao físico e ao psicológico. Na linguagem terapêutica do século XX, em casos terapêuticos de alto sucesso, até mais ou menos até 2080, depois começou a afirmar 2036, uma decadência. Esse de transcendental chama-se inconsciente. Está chamado inconsciente. E esse inconsciente, esse inconsciente aqui vai aparecer, atenção, que eu vou dizer, porque aqui já aparece a, presença, a maioria das pessoas conhece, vai aparecer uma ramificação aqui. Porque, por exemplo, Freud, quando Freud fala no inconsciente, para o Freud, o inconsciente é um dos componentes da nossa psicologia. Então, nós temos uma psicologia e a nossa psicologia, para o Freud, possui dois elementos básicos: a consciência e o inconsciente. Ou, em outra linguagem, o é ego e o ego superam. Certo? Isso pertence à psicologia. Agora, quando entra a linha de beleza, o inconsciente ele não pertence à psicologia. O inconsciente não é psicologia, é, é quase que um choque. Faz, o inconsciente não é um órgão na nossa psicologia. O inconsciente é exatamente o que eu chamei ontem de Espírito. Eu chamei de Espírito, é muito um transcendental. É muito um transcendental. Mas, esse inconsciente, cada um de nós tem o seu inconsciente. Cada um de nós tem o seu inconsciente. Por isso, e cada um de nós é o responsável pelo seu próprio inconsciente. E por isso que eu disse hoje, cada um tem o um inconsciente. E é esse, tá? Porque esse inconsciente, se nós libertarmos ele, se nós deixarmos ele fazer o seu papel, ele vai se encontrar com vocês e se encontrar com nós e ele vai criar. Ou então você prende ele, segura ele da família, e cria atos falhos, entretos diários e todas aquelas figuras lamentáveis que dominaram o princípio do século. Ou seja, esse final de século é quando se nós começássemos a descobrir porque a vida é altamente tolerável pelas canções de Deus. bem, né? Eu vou usar o cinema, talvez, mas agora de uma maneira diferente, que eu usei o nome da Rosa, que o nome da Rosa, eu usei até como uma referência visual. O é que me referi a um grande autor do cinema: Viscões. E, provavelmente, eu disse que vocês conhecem algum filme de Viscões, que eu poderia falar sobre o que eu quero. Por exemplo, é. Obrigado, é o nome. Morte e Veneza. Conhece Morte e Veneza? É Morte e Veneza, então. O é, meu parroco, Também. Qual o outro mais? Aquele que tu precisa salir dos palomar? O do paro? É. Né? Bom, o Beleza, Veneza é um exemplo desse filme, tá? Exemplo do biscoito. Eu vou usar o biscoito porque, é, é, é, é, é, é, como se diz, fica mais, mais simples para vocês entenderem o que eu vou dizer agora. Eu, eu em primeira parte da aula eu liberei todos os conceitos. Os conceitos difíceis para o conceito transcendental e o conceito de pensamento, que eu vou voltar os dois. Né? Inclusive, diversas perguntas eu não respondi. Eu não tinha possibilidade de responder ainda. Agora eu vou entrar com dois conceitos novos. Agora, uma explicação sobre o conceito. O conceito não é uma palavra. Não é uma palavra. É uma palavra que ganha uma postura muito original dentro do campo da linguagem, do conceito, e passa do campo da filosofia. Então, os dois conceitos que eu vou usar são encontro e revelação. E vou usar esses dois conceitos na obra do, do desconto, encontro e revelação. E vou usar Morte e Beleza. E vou usar dois acontecimentos de Morte e Beleza. É, dois acontecimentos fantásticos que existem de morte em Morte e Beleza. Um deles, um deles é o um fato para quem viu um o filme. Né? Se, se alguém viu o um filme, é, se a tua não viu o um filme, não é terrível ter que falar isso, entendeu? Eu vou usar isso, como eu vou usar isso, é, é o fato de que é a história de um músico, de um músico, esse músico sauda aqui, é, é o Berg, é ou de Bergner, segundo os dois, é um aluno do Schoenberg, que o Thomas Mann estava tá trabalhando nele, né? e esse músico, ele não acredita que a natureza seja capaz de produzir uma obra de arte. Ele acha que a obra de arte é produto da razão. A obra de arte é um produto da razão e da reflexão. E o filme tem, eu é, digo, um processo de debate, um processo dialético, que é dois pianistas em confronto constante, um afirmando que a arte vem da natureza, e o outro afirmando que a arte vem da humanidade, vem da razão. Então, esse músico, que, eu, que faz o papel dele, é chamam de Torres, chama-se Achemar no filme. Né, ele é um músico famosíssimo na época, ele tem uma crise, uma crise cardíaca e é forçado a abandonar o piano, ele abandona o piano. Ele abandona o piano, ele morre, ele morre, ele abandona tudo e vai de beleza, e vai fazer uma viagem... Não viagem de vida, vai para a beleza. Para a beleza, ele tinha a ideia de que a música era produto da razão e que a natureza não era capaz de revelar, de produzir a música. Né? Ele vai para a um Beleza, vai para hotel, vai um hotel, aqueles é hotéis clássicos do princípio do século, né, né, belíssimos hotéis, ele chega no hall do hotel e senta-se no do hotel. Quando ele senta-se no do hotel, acontece uma coisa cinematográfica, que é a máquina, né, a câmera, a câmera sempre pertence ao olhar para o espectador. O espectador está dentro, não é aquele, está dentro do filme. A câmera passa, de repente, para o olhar o agendado. Cara, quer dizer, é ele que está dando. Nós estamos vendo, nós, esteitadores, estamos vendo que ele está dando. É. Então, começa a câmera a passear. E o passeio da câmera é o passeio do olhar desse que é Então, ele vai passeando, vai passeando, passa por mulher, passa por outra mulher, passa por um chapenão, passa por um homem, passa por um coronel, passa por uma criança, passa por um rapazinho. Passa por um rapazinho, não dá importância, vai na frente e volta. E volta para o rapazinho. E esse rapazinho, ele fixa aquele rapazinho. E esse rapazinho, que chama-se Tatsu no filme, é de uma beleza excepcional. Beleza física excepcional. E o pianista, quando vê aquilo, ele fica inteiramente tomado, inteiramente tomado. Ele não pode mais deixar de olhar para aquele garoto. Ele é forçado a olhar para aquele garoto. A impressão que a gente tem, é uma impressão que a crítica que já tem até hoje, é que está havendo uma relação homossexual entre o pianista e o garoto. Não há. A relação homossexual é entre o garoto e o pianista, não entre o pianista e o garoto. Por quê? Porque o pianista está tendo ali o que se chama um encontro e uma revelação. Ele está verificando que a natureza é capaz de produzir a hora de raço. Vocês entenderam O que aconteceu aqui então é uma experiência que ele faz na vida dele, ele faz a vida dele, passou a vida inteira recusando que a natureza pudesse produzir a obra de arte, e num determinado momento da vida dele ele descobre que a natureza pode produzir a obra de arte. Claro que ele diz, e aí vem a interveniência dramática do biscontico. A interveniência mais dramática do bisconti, talvez a interveniência que mais atravessa a obra do bisconti, é que ele diz que todas as revelações que nós temos na vida sempre aparecem. Tarde demais. Então aparece um dos conceitos assim, mais dramáticos da hora de Visconti, é o conceito de esperar demais. Ou seja, as revelações que você tem na sua vida, eles sempre aparecem quando aquilo já passou. E é muito fácil de entender o que ele está dizendo. Há um filme chamado Senso, um filme chamado Senso" em que é, um casal de amantes está no um quarto de hotel, aí o amante vira-se para a amante, a amante está deitada na cama e diz para ela. Olha, é, durante uns cinco minutos, eu fiquei tomado por um barulho que percorria esse quarto. Um né? zumbido que percorria esse quarto. Mas eu fui somente me dar conta desse zumbido na hora que ele parou. O zumbido era de uma beia cantando, zumbido, né? Ou seja, ele só se deu conta do barulho da dele, quando já era tarde demais da dele, ele estava é, zumbindo mais. Por isso que o que esse ponto quer dizer isso? Ele que quer dizer com isso? Que nós só damos conta das grandes coisas da nossa existência quando aquilo já passou. Então, um tudo para é tarde demais. É tarde demais. Não é um problema psicológico, é um problema da própria natureza, dizer. Ou seja, o que Viscontes quer dizer é que existem dois conceitos: o um conceito de um encontro e o um conceito de revelação. Esse conceito de revelação nos mostrou, nesse filme, que a revelação aparece, mas não aparece. Tarde demais, tarde demais. Ou seja, houve um encontro, o encontro se deu, mas foi tarde demais. E agora eu vou recuar dois séculos. Eu vou recuar dois séculos. E vou para um filósofo do século XVII, chamado Spinoza, que quando acabou a obra dele, a obra dele termina num livro chamado A Ética, no livro IV da Ética, ele termina essa obra. Mas aí o Spinoza resolve escrever o livro V da Ética. E no livro 5 da ética é para provar que nem sempre é tarde demais. Ou seja, o que isso final para mostrar é que há, há um tipo de encontro que pode ser fora do esquema do tarde demais. Então, o que eu estou dizendo para vocês é volta para todo o princípio da aula, volta para todo o princípio da aula. Se nós manifestarmos a nossa existência dentro do mundo do homem comum, da utilidade, de como nós fazemos as nossas vidas, tudo na nossa vida vai ser uma reprodução, sempre de tarde demais, sempre de tarde demais. Não é um problema psicológico, é um problema da própria natureza das coisas. Nós temos uma dramaticidade insuportável, e é exatamente isso que está acontecendo no Espinosa. O Espinosa diz: se não houver um outro procedimento, se não houver um outro procedimento, é ter o nosso sentido. Mas no Espinosa há um outro procedimento. Por isso, um dos conceitos fundamentais da obra do Espinosa, em latim, chama-se Concursos, em português chama-se Encontro. -se é encontrar se é encontrar-se, não com uma coisa, um fenômeno ou uma pessoa. encontrar se com é uma revelação. Mas essa revelação vai aparecer de uma tal maneira que não será tarde demais. E aí é que você tem o artista. Você tem o artista. Então, o que eu disse para vocês agora é o surgimento de um conceito fundamental. É o conceito de Encontro. Não, nós não, vamos usar a palavra encontro como palavra. Porque quando a gente fala em encontro, a gente vai encontrar com namorada, vamos encontrar um amigo, um quando encontrar gente não sei quem no bar, mas que nós não estamos usando assim. Ele está dizendo que quando nós nos encontramos, ele vai dizer, nós nos encontramos para usar um produto de cruz também, viu? Nós encontramos não com uma coisa, não com um fenômeno, não com uma pessoa. Nós encontramos com um signo. E o signo é aquilo que nós não podemos representar. Não há como representar um signo. O um signo é aquilo que só pode ser pensado. Então o um encontro com o um signo é a mesma coisa que um encontro com o um pensamento. Eu não sei se essa parte ficou muito difícil, que eu estou colocando para vocês, é que o nosso pensamento, o nosso pensamento, ele só aparece e só surge quando surge é diante dele um signo. E esse signo força o pensamento a pensar. Do pensamento para interpretar esse ciclo. E no processo interpretativo que ele faz sobre esse ciclo, ele é uma obra de arte. Então aqui aparece um confronto, um aparente confronto entre os que aí, e o Nessimino, que você teve o Visconde, né? Como é, se o Visconde fosse um pessimista, que nos mergulhasse um demais. Se vocês viram o Leopardo, é o melhor exemplo que tem o Leopardo. É lindo o Leopardo quando bate na casa, conhece o Leopardo? O Bart Lancaster faz o papel do Príncipe Salinas, né? e a Cláudia Cardinari faz o, choices, o papel da menina que vai se casar com o sobrinho dele, com a Anderón. Então, dá-se um grande baile, é um grande baile que está vendo? Tá vendo? É um dentro. A vai casar-se com a Cláudia Cardinari, o Príncipe Salinas, na casa, o Bart Lancaster, majestoso, tira a Cláudia Cardinari para dançar. E na hora que eles estão dançando, eles fazem os dois uma descoberta. Está apaixonado por ele, ele está apaixonado por ele, por ela mais, é tal é demais, talvez é demais. Esse tal demais pareceria uma espécie de, de, de marca nas nossas vidas. Nós estaremos marcados pelos tales demais. Nós só conheceríamos a mocidade cidade quando ela passasse. Né? Os homens dizem isso. né mas sem rodar de alguma de Minoel Rosa, que vocês entendem isso. Ah, os homens dizem isso nas suas melancolias, que eles só conheceram a BMW. Eu já não tinha mais tempo para aquilo. Sim, isso é real, isso é real. Isso é real e vai passar o fim de conceito. Vai passar o quinto conceito. E esse fim de conceito é, novamente, uma coisa muito difícil. Nós vivemos, vivemos mergulhados no tempo. Nós vivemos mergulhados no tempo. E esse tempo que nós vivemos mergulhar chama-se o tempo da sucessão. Chama-se o tempo da sucessão. É o tempo, é o tempo em que nós envelhecemos e morremos. É o tempo em que o Bush chama-se o tempo da reflexão. É um tempo no qual tudo é tarde demais. Tudo é tarde demais. É um tempo da defecção, um tempo da passagem. E aparece uma coisa notável que vocês vão conhecer nessa aula. É que este tempo, este tempo que se chama tempo da de defecção, o um tempo da sucessão, ele não é o um único tempo. Nós torcemos conosco uma ilusão que dura quase que 30 séculos. Nós possuímos uma visão quase que assustadora. Porque todos os homens, não sei se vocês conhecem o Brides, o Geômetro, né, de século III, depois de Leite de Cristo, a geometria nos mostra que o espaço tem três dimensões: a largura, a altura e a profundidade. Quando chega no século XX, vai surgir o primeiro pensador do tempo do século XX, que é o Einstein. E o Einstein chama o tempo de. Quarta dimensão. O que é que ele estar em três? Deu ao espaço três dimensões e ao tempo uma dimensão. E essa é a grande falha do pensamento sabe, de alguns pensadores do século XX. Se vocês pensarem os grandes pensadores do século XX, vocês vão encontrar que um o tempo é constituído de uma multiplicidade ilimitada de dimensões. tempo, então, ao invés de ser uma só dimensão, o tempo é uma multiplicidade ilimitada de dimensões. Então, se nós estamos condenados no nosso corpo a viver no tempo da sucessão, o nosso corpo está condenado a viver no tempo da sucessão, é esse o tempo da defecção, é o tempo do esporte, o tempo dos indivíduos, a nossa singularidade mergulha em outros corredores do tempo. E esses outros corredores do tempo, nós tivemos no século XX, um dos maiores cansadores dele, o livro de Pareto, vocês vão se surpreender, chama-se Jorge Luiz Borges que é um dos grandes pensadores do tempo, e ele vai liberar a noção de tempo, já não mais a noção de defecção, mas um tempo superior ao tempo de defecção. Esse tempo de defecção é um tempo que eu chamei antes de tempo da contração. Tá? Esse é o tempo da defecção, tudo isso vai ser explicado para vocês. Vocês vejam, aqui, aqui nós começamos a tomar noção da dificuldade impressionante do que é uma aula. Uma aula é como se fosse um jogo de vai e de vem. É dá alguma coisa que voltar aquela coisa não pode dominar novamente aquela coisa. Então, o que eu disse para vocês na aula passada é que nós vivemos a nossa vida mergulhados no tempo da sucessão. esse tempo da sucessão é sustentado pelo árbitro. árbitro. Isso é uma afirmação feita por um filósofo do século XVIII, Salvador o Candilac, que construiu a famosa estátua para provar, provar, e isso vai ser demonstrado para vocês, que o a vida se constitui por um organismo e psiquismo. Viu? Todo ser vivo tem um organismo e um psiquismo. E quando eu digo isso, todo ser vivo tem um organismo e psiquismo, não estou dizendo que é um homem, não. estou dizendo que uma merda tem um organismo e psiquismo. Eu estou dizendo que uma barata tem organismo e psiquismo. Todos os dois um Organismo e psiquismo, tá? um psiquismo. E, é, o organismo e psiquismo é produto do hábito. É produto do hábito. Produto do hábito. E o hábito é produzido pelo Espírito. Por isso, escreve, é anterior ao brávida, O é anterior ao brávida isso chama-se singularidade. Então, nós os homens, nós os homens, quando nós mergulhamos no mundo das artes, no mundo da filosofia e da ciência, nós salamos do orgânico e do psicopático. Esse momento quase que divino e ao mesmo tempo sublime, e ao mesmo tempo quase que impossível de se compreender. É que nós, quando somos fidadãos de cientistas e artistas, nós saímos do regime do orgânico e saímos do regime do psicológico. Ou seja, estou reproduzindo o que Brancunzi disse. Brancus disse quando ele afirma pessoalmente, que o artista, para ser artista, tem que quebrar o seu leão pessoal. E isso daí é dito pelo Brancus no momento de fúria, criadora, o artista brilhantismo, mas há trabalhos excepcionais sobre isso. Sobretudo, o trabalho principal de Marcel Proust. Marcel Proust é quem eu citei ontem, um, porque ele dizia que a única coisa que um homem deve fazer na vida é pensar. Se alguém tiver, se quiser conversar comigo, faz aquilo que a Nauta Proust disse, né? Como eu falei antes, né? A conversa, no final das contas, não leva a nada. Leva você para o tempo da reflexão, Leva para o tempo de defecção. De isso aqui é uma coisa para vocês pensarem, governarem as suas vidas, porque as nossas vidas, elas estão mergulhadas nesse tempo da reflexão. E nós não podemos evitar que esse tempo passe. Certo? Agora, há uma quantidade limitada de tempo. E essa quantidade limitada de tempo é que nós podemos mergulhar nela através, de simples, viu? Através de duas maneiras. Através de duas maneiras. Vamos tentar essas duas maneiras agora. Eu vou me juntar com a aula passada e ver se vocês conseguem governar. Se nós governamos, nós vamos na terceira aula, na quarta aula, na quinta aula. Essas coisas vão surgir, e eu tenho certeza que isso transforma a vida de vocês. E mais do que nunca vocês vão ver como é preciso para que a nossa vida ganhe no sentido e saia da defecção de idade demais que ela necessita da arte, da filosofia e da ciência. Só que tema de mais fazer da nossa vida é um sofrimento suportável. Eu disse, eu falei que é uma lindíssima que eu vou contar aquela né? história, né? que aquela história, nós vivemos isso há dois tempos. No tempo de cronos, o que, que se dá? No tempo de cronos, o que, que se dá? Tudo que nós vivemos no mundo, que a gente vive, é presente. Tudo que vivemos, nós vivemos, é presente. O passado e o futuro são relativos. São relativos. Eu expliquei muito para vocês isso antes. Nosso passado e nosso futuro são relativos. Ou seja, se eu só tenho passado e futuro, ou melhor, só tenho passado, para é estar mais claro para vocês, daquilo que foi presente para mim. O que não foi presente para mim, não pode ser passado para mim. Vocês entenderam aqui? O meu passado, antes de ser passado, não foi presente. Então, o passado é alguma coisa que é apreendida pela minha memória. Mas a minha memória não pode apreender o meu passado se antes desse passado não foi presente, a, apreendido pela minha percepção. Então, a minha percepção apreende o presente e a memória recupera aquilo no futuro como sendo passado. Por exemplo, é, eu estou vendo o Guilherme agora aqui, é o meu presente. Amanhã eu posso perfeitamente recuperar essa cena através da minha memória. Porque a memória tem a função de apreender o passado ou melhor. O que a memória apreende não é o passado. Pode marcar isso, que é importante, viu? O que a memória apreende é antigos presentes. O que ela apreende é antigos presentes. Nada mais do que isso. E aqui vai surgir o primeiro grande momento dessa aula. É um acontecimento que vai se dar com Marcelo Proust e isso é, é, é o fundamento, da, o primeiro fundamento da obra dele. É quando ele está em casa, está dele, tomando um chá com a famosa Madeleine, Madeleine, né, mergulhando a Madeleine no chá, ele toca a Madeleine na boca, e aquilo produz uma, sensação, produz uma sensação dele. E na hora que aquela sensação produz, aparece alguma coisa do passado para ele. Essa coisa do passado que apareceu para ele é uma cidade chamada Caubreira, não importa. Aparece alguma coisa do passado para ele. E o Pux faz uma descoberta inacreditável. Essa coisa do passado que apareceu para ele nunca tinha sido presente para ele. Aparece o que se chama a memória ontológica. É a memória daquilo que nunca foi presente para nós. Ou seja, é possível que a nossa. Olha a tradução que eu estou dizendo, hein? A nossa memória. Pode mergulhar fora do nosso próprio vivido. Ou seja, quando ela mergulha fora do nosso próprio vivido, onde é que a memória mergulhou? Ela mergulhou no oceano do tempo puro. Ela mergulha do tempo puro. Ela mergulha do tempo puro. Então, isso é a primeira fase do que eu estou dando braço. Foi bem essa compreensão que eu estou dizendo para vocês. Isso aqui chama-se memória ontológica, ou o DEPS vai retomar muito semelhante a isso. Ou seja, nós temos a possibilidade de uma memória que não apreende aquilo que foi vivido, mas apreende alguma coisa que jamais foi vivido. E aquilo que jamais foi vivido chama-se o um tempo puro. Logo, nós, pela memória, somos capazes de apreender o tempo puro. Quando Proust diz isso, cai uma carga de teóricos e de comentadores e de biógrafos que dizem que Proust é o pensador da memória e o pensador do passado. E é falso. Pois a obra de Proust não é vinculada a isso que ele acabou de dizer. Diz que isso é apenas um processo. Mas existe um processo superior, que é o um processo do pensamento. Já não é mais o processo da memória. Porque o pensamento, a diferença da memória. A memória mergulha do passado puro eu o trás, né? Mergulha no tempo puro e o trás. Agora o pensamento mergulha no futuro puro. o pensamento, então, vai mergulhar no futuro. Isso é um caos. Isso é um caos. O pensamento mergulha no futuro, mergulha no futuro, e nesse futuro, o que, é que o pensamento traz? Duas coisas. Enlouquece e se perde, Que se, se transforma, como diz o Foucault, o Mário da Adão Rousseau ficou aqui, o Mário é ele, é como diz o Foucault, o homem que mergulha no caos e se perde no caos, e torna o passageiro do vazio, é o passageiro do ou então o pensamento de um caos, caos, caos, caos e o reflete do caos na obra de artes. E agora vai ser quase surpreendente para vocês, tá? A concluir essa aula, que eu já ouvi bem isso, ouviu? Eu penso testando assim, para vocês que o pensamento tem a capacidade de mergulhar no caos. E no caos construir na obra de artes, ou irão incitados no caos. Agora, quando eu falo pensamento, eu não estou sendo um antropólogo. Antropólogo quer dizer, eu não estou pensando o homem. Eu estou pensando a vida. E vou reproduzir um músico, provavelmente então, um dos maiores músicos do século XX, chamado de Olivia Nessian. Olivia foi um pensador de música, das músicas que compôs, ele foi o ele criou, é o pianista dele, e ele era um etólogo e gravava canto de pássaros. E ele descobriu que o um pássaro tem quatro cantos, e eu vou dizer apenas é, o um quarto canto de pássaro. Eu vou dizer dois cantos do pássaro para vocês. Existe um canto do pássaro que se chama um canto orgânico. É quando o pássaro se torna um conquistador. Ele canta para que a fêmea fique tomada pelo canto dele e faça uma trança com ele. E isso possibilita a reprodução daquela espécie. Né? Então, o pássaro é um cantor visando, é, visando conquistar está a fêmea. A fêmea não é a cantora. O cantor é o Márcio, mas quem avalia é a fêmea. Avalia o canto do Márcio. Então, Há uma sensibilidade muito especial na feira para avaliar né, os tendores e os marítimos que aparecem. Ela é assoprando a da avaliação. Mas aí o, o, o Bessiano descobre um outro tipo de campo, que é o quarto tipo de campo, que não é um campo orgânico, que é um pássaro que chama-se la cripto micisciene. La cripto micisciene em português é um torto. E todos são sabiás, laranjeiros e tá? insectos. Os oitinólogos, o Paulo mas é um pouquinho que eu posso dar para vocês. Esse pássaro é um pássaro que muito semelhante a um, a, um, a um escultor gótico. É muito semelhante a um arquiteto gótico. Um arquiteto gótico é aquele que construiu janelas nas suas catedrais. Qualquer janelas que ele construiu e permitiu o crescimento da indústria do vidro. O crescimento da indústria do vidro permitiu o nascimento dos vitrais. O nascimento dos vitrais permitiu o surgimento de um tipo de luz que a natureza não conseguiu. Por isso os góticos diziam que lá de fora é a luz do sol, lá de dentro é a luz de Deus. E esses passos, da gril, a luz e ela se encontra, esse pássaro se encontra com o crepúsculo. E diz, por observação, e diz o Messias, quando o crepúsculo é muito longo e a luz é violeta, e essa luz violeta se expande muito, por muito tempo, a gril, a gril, a luz e pássaro, começa a cantar enlouquecidamente para o crepúsculo. Ele começa a fazer um campo para o crepúsculo. Então, o que está acontecendo aqui? De um lado, você tem as forças do crepúsculo, as forças espantosas dessa natureza imensa. Do outro lado, você tem as pequeninas sensações do pássaro, as sensações do pássaro tocadas pelas forças da natureza. Então, o um encontro é as forças do crepúsculo e as sensações do corpo do pássaro. Então, há esse encontro, nasce um terceiro elemento, chamado Ritmo. E o eu, eu conclui, nunca confunda um ritmo em cadência. Ritmo, por exemplo, tinha duas Poucos outros têm ritmo. Então eu concluí a aula disso e assim, agora entrego vocês a é fazer interventos, porque a aula eu sei que foi tão muito difícil, mas o exemplo que eu dei desse pássaro aqui é o que ele vai chamar, depois ele vai chamar isso de personagem ritmo. O ritmo não é alguma coisa que um pássaro não tem dentro dele. O ritmo emerge no encontro que ele faz com um, o um crepúsculo. No encontro que ele faz com um o crepúsculo. Por isso, o ritmo é uma invenção da vida. A vida inventa os encontros que ela faz. E o ritmo é preciso, na é questão ruim, na questão, um, é questão dos músicos, é, é distinguir o ritmo da cabeça e fazer um esforço é brinco, como fizer esse ano para saber que tipo de música tem ritmo. Ele é muito drástico nisso, porque ele não falava que você vê para que não caia, é. não tem problema dele, entendeu? Ele é drástico realmente nisso, dizendo que foram muito poucos aqueles, aqueles artistas que conseguiram produzir ritmo. Entre é eles, Lagrinho Bizcien. É. Ou, em última análise, não foi o Way que inventou a arte. A arte anterior humana. É isso. E hoje, se vocês quiserem fazer pergunta, não esqueçam, a sensação com as forças corruptivas de outra forma. Existe a vida por aparecer no planeta. Isso daqui é a biologia evolutiva. Viu? A biologia evolutiva é uma ciência totalmente rigorosa. A biologia evolutiva tem o seguinte: quando a vida apareceu no planeta, a vida se alimentava. De, de, de certos elementos químicos que existiam na do mar. E esses elementos químicos ele tinham um de destino fatal, a acabar. A acabar. Por isso a vida teve que inventar uma coisa, chama-se fotossíntese. E a fotossíntese é a passagem de duas singularidades, as forças cósmicas imensas do universo, de um lado, e as forças microscópicas que passam dentro do outro ser vivo. Essas duas forças se juntam se junto nasce a fatossíntese e a vida passa. É a mesma coisa que se dá com o passo. O passo tem as sensações, a natureza tem as forças do crepúsculo, o cósmico é violento, envolve-se as sensações com as forças do crepúsculo e aí ele é o ritmo. Então, o que ele chama de personagem ritmo. Não existe um personagem que ganhe o ritmo. Aquilo já é eleito como personagem ritmo. É como se fosse o destino transtornado de um ser, produzir se ritmo durante todas as vezes. Sim. Muito, hum. muito hum. lindo, muito lindo. Então, estou apontando aqui para vocês verem o Olivier Messiaen e vou comprar os CDs do Olivier Messiaen, que inclusive tem duas músicas do Olivier Messiaen, uma se chama Gazel Rezupique, O Pássaro Exótico, e o outro se chama Da Clique onde ele vai tentar reproduzir um caminho desse espaço através do Piotr e do Olivier Glor. E eu entrego a vocês músicas que vocês podem falar muito melhor em outros isso do porque as coisas que eu faço questão de todos aqueles que são meus alunos, em que eles compreendam que nesse, nesse modo de pensar, a primeira coisa que se destitui aceita, não aceita. O que há é singularidade. Cada um vai afirmar a sua singularidade. Vai afirmar a sua singularidade, cada um dentro do seu campo. E quando aquele vai afirmar sua singularidade dentro seu campo, evidentemente, eu por essa aula ele vai devolver, provavelmente, uma música bem currícula para trabalho sobre o agente existível. Muito obrigado. Gracias. <tose>